Gostaria de conversar com vocês sobre a, os resultados da visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. É, gostaria de começar dizendo que os resultados são, fundamentalmente, o que nós prometemos, né? o que o presidente prometeu, que seria a construção de uma nova parceria com os Estados Unidos, num patamar muito mais elevado, cumprindo o que nós achamos que é a vocação do Brasil, que é de ter um relacionamento de alto nível com os Estados Unidos, como um dos principais instrumentos para que o Brasil tenha o tamanho que pode ter no mundo e em benefício dos brasileiros. É, o que, depois eu estou pronto a falar mais em detalhe dos, de cada um dos elementos, dos resultados da, da visita, mas é, queria começar dizendo contando um pouco da, da, do meu ponto de vista, nós o que nós é, conseguimos e acho que é uma grande é, não sei se um consenso mas um sentimento bastante generalizado entre o público e na mídia de que foram bons resultados, né? que Foram muito bons resultados. E isso que nós conseguimos, do meu ponto de vista, começou em setembro de 2017 quando eu escrevi um artigo sobre Trump e o acidente. Né? É, onde eu procurei eh, analisar os Estados Unidos de uma perspectiva que no Brasil ninguém estava analisando, e, as perspectivas do governo Trump, e dentro de uma concepção mais geral de civilização ocidental, de eh, recuperação de valores, recuperação de história, e com uma conexão com o Brasil, uma sugestão de que o Brasil deveria fazer algo semelhante e se reconectar também com eh, essa dimensão tanto numa, numa perspectiva econômica, mas, principalmente, numa perspectiva de, de concepção, de filosofia de, de mundo. Né? E, enfim, a partir daí, essas minhas reflexões, em algum momento, né, chegaram ao, ao presidente Jair Bolsonaro, então, recém-eleito, assim como outras coisas que eu fui escrevendo a partir dessa, desse momento, coisas que eu até tinha escrito antes e que algumas publiquei depois, em, sobretudo no meu blog, né? é, e onde reunia, procuria reunir ideias sobre, não sobre os, os pontos específicos do que poderia ser uma relação do Brasil com os Estados Unidos ou com qualquer outro país, mas do que deveria ser a projeção eh, nova do Brasil, eh, a identidade do Brasil se manifestando na política externa, eh, com uma conexão com valores, uma conexão com, é, com a nossa, é, com os nossos ideais mais profundos, etc. Ou, pelo menos acredito assim. É, e é, eu acho que houve, portanto, uma... Quando o presidente Jair Bolsonaro teve a, me deu a honra de me convidar para esse cargo, em novembro do ano passado, era fundamentalmente, eu acredito, porque conhecia essas minhas ideias, como eu digo, não só em relação aos Estados Unidos, mas em grande parte em relação aos Estados Unidos, e uh, achava que era que eu era uma pessoa uh, talvez qualificada para implementar as ideias dele, que em grande parte são exatamente uh, a, a visão conhecida em uh, a minha visão, na verdade, coincide com a dele e, e nessa nessa dimensão. Então uh, Desde o período de transição, eu comecei né, a trabalhar é, para tornar realidade essas ideias do presidente e minhas, que eu tinha, já vinha procurando desenvolver, naquilo é, que tange a várias dimensões, inclusive os Estados Unidos. E já em primeiros contatos né, naquela época, e desenvolvendo uma, uma base teórica, né, porque isso é, acho que é uma das coisas que a gente está tentando fazer, né, é, ultimamente vinha-se falando sempre área ah, de comércio ou de determinadas atividades específicas, tecnologia, por que, que as coisas não funcionam, por que, que a gente não consegue novos instrumentos de comércio com os Estados Unidos, por que, que a gente não consegue apoio para entrar na OCDE, por que, que a gente não consegue eh, fechar acordos de inovação, tecnologia, etc. É, um dos motivos é porque essas coisas eram tratadas isoladas sem uma base de reflexão, sem uma teoria, como se fosse simplesmente né, o que é muito problema do mundo hoje. Né, as coisas são feitas numa numa base de superficialidade, de materialismo e de falta de... É, falta de pensamento muito grande. Né? Então, o que eu procurava era, olha, nós precisamos reconceber, dentro do pensamento, dentro de um arsenal teórico, a, a nossa conexão com os Estados Unidos. E eu tinha certeza de que, a partir daí, resultados concretos iam derivar. Né? É, diante desse diagnóstico, porque as coisas não funcionavam porque não tinham uma, uma filosofia por trás, porque não tinham alma. Né? Bom, é, e, sobretudo, a partir de 1º de janeiro, quando assumi o cargo me pôs com uh, um grande empenho, uh, e lançando mão de tudo que eu, todas as faculdades que eu possa ter, uh, na, na tarefa de uh, tornar uh, realidade essa, essas percepções. Né? Diante da disposição que o presidente muito cedo mencionou, de fazer uma viagem dentro dos três primeiros meses aos Estados Unidos, que era o horizonte com o qual nós já trabalhamos, né? Então, fiz vários contatos com o secretário de Estado, Pompeo, visitei Washington, fiz contatos novamente com o secretário Pompeo, com o assessor especial da Casa Branca, John Bolton, com o representante comercial, Lighthizer, e com dezenas de pessoas, formadores de opinião, muito influentes nos Estados Unidos, tanto nessa viagem específica, que foi uma viagem muito intensa a Washington, onde falei com dezenas de pessoas. Quanto fora, quanto aqui diferentes meios, né, com, com formadores de opinião uh, americanos, uh, e isso uh, nos foi permitindo construir uma base, né, nos foi permitindo uh, mostrar para o lado, lado americano que nós tínhamos um novo Brasil, um Brasil que pensava, né, um Brasil que não, simplesmente não ia chegar lá e dizer que ah, quero entrar na OCDE, né? que ia dizer assim, olha, eu sou um novo país e a partir da das minhas qualidades, das minhas características, do meu projeto, da minha identidade, eu acho que um dos elementos é entrar na OCDE. Né? É, porque, desde a, desde a eleição do presidente eh, Bolsonaro, eh, o governo Trump percebeu que era um, havia uma afinidade, né, é, e começou também a, a nos, eh, de certa forma, sondar sobre qual era o nosso grau de... Né? qual era a realidade daquela daquela concepção que o presidente mostrava na campanha, daquelas promessas de uma relação mais forte com os Estados Unidos, e nós fomos sempre mostrando, houve né, um encontro importante do presidente com John Bolton no Rio de Janeiro, ainda em novembro, do qual eu, não lembro se foi novembro ou começo de dezembro, no qual eu, eu também participei e conversei, a parte, com, com o embaixador Bolton ali, e começamos a combinar uma série de coisas. É, e, então, os Estados Unidos foram não sondando, e nós sondando a eles, e fomos nos aproximando, porque o que os Estados Unidos queriam saber é se esse Brasil era para valer, ou se eram simplesmente pontos de campanha, como teria sido o caso né, eh, com outros políticos, né, de falar certas coisas para ser eleito e depois, não, não é bem assim, né, ou ver se o Brasil ia cair na, né, na, na velha política externa, que é o que muita gente queria, né, quando eh, depois que o presidente foi eleito, aquela coisa que eu sempre falo, né, queriam ter um novo governo, mas que a política externa fosse a mesma coisa de sempre. Né. E, e foram testando. Né? E foram te... Não, então, acho que não é bem assim, acho que o Brasil realmente é para valer. Acho que essa ideia de né, quebrar paradigmas, quebrar tradições, estabelecer uma, uma nova relação é, é para valer, e eu, pessoalmente, fiz um grande esforço para mostrar que isso era o caso, né, sob orientação do, eh, do presidente. Né? Então, eh, isso é um processo, né? eh, isso é um processo que, que, foi, que se foi construindo, né? acho que, ao longo de milhares de horas de reuniões, palestras, telefonemas, eh, e-mails, Whatsapps, né? não é uma coisa que, que cai do céu. É, então, é, nós chegamos a um ponto onde é, as coisas se materializaram, as coisas se materializaram porque havia um terreno que foi plantado, não só por mim, né? não só por mim, isso é outra coisa, né? mas foi todo um trabalho de equipe, é, tanto dentro da Mati quanto com outros órgãos, isso é, é, é algo que muita gente não percebe, porque muita gente não sabe o que é trabalhar em equipe e acha que quando... Pessoas diferentes estão é, tentando fazer a mesma coisa, uma está querendo né, em rivalidade com a outra. E no momento, no nosso na, na nossa administração não é o caso. As pessoas sabem trabalhar em equipe, né? É, bom, enfim. É, mas para finalizar essa parte da minha história pessoal, digamos assim, nesse é, nesse ponto, é, queria dizer o seguinte: que há uma conexão porque as pessoas ah, né, gostam de criticar minhas ideias, né? É, Bom, é, gostariam que eu não tivesse ideia nenhuma, eu acho que, porque são pessoas que não gostam de ideias. Né? E a gente está tentando fazer um governo com ideias e uma política externa com ideias. Né? Então, quem não gosta de ideias não gosta porque a gente tem ideias. E existe uma conexão entre as minhas ideias e os resultados que a gente conseguiu com os Estados Unidos. Isso que eu queria falar. Né? É, gostam dos resultados com os Estados Unidos? Não tá. Então reconheçam que parte disso aqui são as ideias que eu venho desenvolvendo, publicando e falando delas. Não gostam dos resultados, tá bom, então critiquem as minhas ideias. Agora, achar que foi um excelente resultado e continuar dizendo que as minhas ideias não têm nada a ver, por favor, não tem lógica nisso. Bom. É, então, o presidente Bolsonaro e eu, tô, acho que estou ajudando a, a cumprir uma, uma agenda que foi uma, uma promessa que está se tornando realidade também, uma coisa rara né, na política brasileira. É, é, outro dia, fiz uma palestra no Instituto Rio Branco, onde eu procurei é, caracterizar é, a nossa visão de política externa em torno de duas palavras liberdade e grandeza e olhando os resultados que nós obtivemos que estão registrados aqui na declaração eu acho que basicamente todos os resultados que estão aqui tem a ver com isso com liberdade e grandeza né? mais liberdade econômica mais liberdade de trânsito de pessoas através da por exemplo da isenção de vistos para americanos e da nosso propósito de trabalhar com, com eles para o global entry né para facilitar a nossa ida a ida de brasileiros também e deles para cá também é, liberdade de comércio, liberdade de investimentos, liberdade para o povo venezuelano, né, nosso apoio à, à redemocratização da Venezuela, e liberdade de investir em biodiversidade, por exemplo, sem os preconceitos e amarras aí de, de ideologias que, que vinham impedindo isso liberdade de falarmos de energia, liberdade de colocarmos o setor privado junto com o governo para falar de vários tópicos, um deles é energia, durante muito tempo queríamos ter um diálogo com os Estados Unidos em energia, mas só governo, não podia entrar o setor privado. Né? É, enfim, não adiantava muito. É, e grandeza, né? Grandeza, o Brasil se colocar como um país grande, então um país que tem condições de ser um aliado da, da OTAN, falamos depois disso um pouco depois, se vocês quiserem mais, ou até mesmo na visão americana de ser um, um membro pleno, talvez, da, da OTAN, grandeza de ser um país que, que tem condições de entrar na, na OCDE, por exemplo, né? é, que também tem a ver com a liberdade, porque é um, é um fórum de, é, né, de boas práticas que todas têm a ver com a liberdade econômica, sobretudo. Né? É, então, acho que uma, uma maneira de ver é o seguinte, é, nós víamos o Brasil, nós, como Brasil, nos víamos em um espelho que nos distorcia. Né? Nós chegávamos dentro do espelho, e esse espelho, que era todo esse cabedal de de distorções ideológicas e de, e de falsas tradições, no caso da nossa política externa, eh, era um espelho que nos distorcia, que nos mostrava pequenos, não né? só um país pequeno, um país tímido, um país eh, eh, pobrezinho, que precisa de tratamento diferenciado, que precisa né, e que não tem condições de, né, de chegar lá e que vai ficar sempre como, uma, eh, como um, um ator secundário. Né? Ah, cerca de dois anos atrás, num, numa conversa a qual assisti, um é, grande embaixador brasileiro dizer assim, ah, hoje você tem, um, um, no mundo você tem o um primeiro time, que, que são Estados Unidos e China, e talvez Rússia, um segundo time, onde tem Índia, União Europeia, Japão, e o Brasil está ali na, na, terceira, na terceira categoria. Né? E eu acho que a gente não pode né, se contentar com isso, e uma das coisas que nós estamos almejando é de que né, o Brasil tem que estar em qualquer... É, em qualquer concepção, tem que estar na primeira categoria. É isso que uma potência indiscutível, como os Estados Unidos, estão reconhecendo, é, inclusive no comunicado, né, é, ao é, apontar o Brasil como tendo o status de um, de um líder global. É, então, tínhamos esse espelho distorcido, tínhamos esse espelho é, que nos apequenava, e agora o que nós estamos tentando fazer é colocar um espelho plano, que nos mostra o nosso tamanho que é o tamanho pelo qual os outros nos veem que nós não nos víamos, como eu acabo de dizer, como um líder global, né? é, com todas as responsabilidades e desafios que isso, que isso implica. Né? É, né? Outra... uma dimensão curiosa da, da, da cobertura que eu, que eu vi, enfim, é, da, dos resultados da visita, é, é dizer que houve um excelente pacote de resultados, né? é, e não dizer como é que esse pacote surgiu, que é um pouco o que eu falei. Né? Como se nós ah, estamos caminhando assim, depois eu oh, tropecei com um pacote, olha que maravilha, olha só o cd está aqui. Né? É, e olha só, aqui tem a, a não, né, grande aliada da OTAN, eu acho que bom, de onde é que caiu isso aqui? Né? Puxa, quem será que deixou isso aqui? Obrigado, Papai Noel, né? É, não, né? Mas, muitas pessoas trabalharam né, e, e construíram esse, esse pacote. Né? Então, uh, mas também, não querem falar, não falem, enfim. Um, algum dia alguém saberá, né, que, que várias pessoas, entre elas, eu acredito que me incluo, é, construímos isso. E vamos continuar construindo, evidentemente, porque isso é o início, né? Isso é o início de várias coisas, né? É, vários desses resultados apontam para coisas que nós precisamos fazer, precisamos continuar fazendo, e precisamos ter energia de continuar fazendo. É. Esse pacote ele representa uma mudança dos eixos globais. É. Acho que Podemos dizer assim. Claro que temos que continuar trabalhando para que ele seja realidade. É, uma mudança de eixos em favor do que os brasileiros querem, porque isso é outra coisa. né? Esse, é, essas nossas tradições que nós estamos rompendo as tradições de uma política externa isolada do povo, e nós, desde o começo, estamos tentando fazer uma política externa que reflita é, o que deseja o povo brasileiro. Então, é, é, mudança de eixos em globais em, em, em, em favor do que os brasileiros querem. Mais democracia, mais segurança mais crescimento e mais valores, né? e mais defesa dos seus valores. Acho que tudo que está aqui se, Oi, se é, consubstancia em torno dessa, desses valores. Né? É, e eu acho também o seguinte, o que nós aqui porventura temos conseguido é, não é apenas resultado de um, de um processo de negociação. Né? É, a é, negociação está é um na superfície, claro, de tudo. Você negocia né, o, o tipo de linguagem, o tipo de palavras que vão entrar no comunicado, por exemplo, né, é, coisas que são uma concessão daqui, uma concessão dali. Mas é, queria pedir que não vejamos é, esses resultados assim simplesmente como resultado de um processo negociador. Porque é, é mais do que isso é um processo de construção. E eu tenho certeza de que é, é um processo é, que tem como um dos seus elementos a sinceridade. O Brasil se apresentou, acredito, como um é, interlocutor sincero dos Estados Unidos e vice-versa no, no processo de preparação disso. Né? É, eu procurei passar muito isso, porque né, eu acredito que é uma é uma virtude, né? diplomacia não é para você esconder as coisas, é para você mostrar. Então, nós, mostrar que nós temos esse desejo de ser é, o que nós queremos ser, por exemplo, um país grande. É, de que esse é um E acho que essa sinceridade tem a ver com o fato de que nós estamos tentando trazer essas coisas, essa seiva diplomática, digamos assim, lá debaixo das raízes do, do povo brasileiro da alma brasileira. Então, eu acho que é, a sinceridade é uma coisa que se reconhece. Né? E, e eu vi também isso no, nos interlocutores americanos, no embaixador Bolton, no embaixador Leitreiser, no, no secretário Pompeu, é, e, no, e no presidente Trump ontem. É, essa essa visão de que, olha só, é, estamos aqui construindo algo, não estamos simplesmente negociando um lá a cá. Né? É, estamos aqui é, a partir de coisa que nós acreditamos, é, e, e com a visão de que podemos construir uma coisa que pode ser boa para o mundo, que pode ser boa para, para as pessoas. Então, esse elemento da sinceridade eu acho que é fundamental. É, é, eu... É, acho que já falei disso em algum texto, senão vou falar agora, que é, o Brasil precisava aderir aos dois grandes instrumentos do Ocidente, o braço econômico, que é o OCDE, e o braço é, é, militar de segurança, que é a OTAN. Quer dizer, a OTAN ainda não se trata de é, aderir inteiramente à OTAN, mas de já ter uma, uma conexão através desse status de aliado preferencial com, com os Estados Unidos, mas, como vocês senhores sabem... Né, o, Acho que durante a própria entrevista de imprensa, o presidente Trump já disse que gostaria de pensar no Brasil, como talvez como membro da OTAN. É, e, e são, e são então, portanto, iniciativas que têm, claro, um caráter, uma, uma, então, trarão vantagens, ser membro da OCDE, vantagens evidentes, além da, de compartilhar boas práticas, que é uma grande função do OCDE e modernizar nosso nosso aparato legislativo em benefício de uma economia aberta, de uma economia competitiva. Tem também, claro, o fato de ganhar confiança, gerar é, é, emprego, gerar investimentos. E, no caso de é, uma aproximação com a OTAN, em termos de tecnologia militar, em termos de, de capacidade de defesa, que foi muito depauperada no Brasil durante muito tempo. É, mas tem também esse aspecto simbólico, né? é, o fato de que... É, por baixo dessa, da, do, do que há na superfície desses, é, desses acordos, existe uma convicção de que esses países que são membros têm alguma coisa em comum e, e têm algo a defender, além de, simplesmente dos seus interesses imediatos. E eu acho que foi essa convicção que, ao nós conseguimos trans, transmiti-la, é, convenceu é, os Estados Unidos de que nós somos um parceiro relevante para isso, e, e porque nós os vemos hoje como um parceiro relevante para isso, que muita, muitas vezes não era o caso. Né? É, então, só para dizer que isso tudo acho que faz parte de um, de um processo de transformação profunda, quer dizer, esses resultados que nós conseguimos com os Estados Unidos fazem parte de um processo de transformação profunda pelo qual o Brasil está tá, tá atravessando. Né? Então, é, acho que também há um consenso de que a, a velha política não serve, que nós precisamos de uma nova política longe daquele jogo do tamalada cá para que consigamos as reformas que, que o Brasil precisa, isso se fala todo dia. né? É, e eu tenho a convicção de que não dá para fazer essa nova política que nós queremos com a velha política externa. E acho que nós é que nós estamos provando isso. É, e a velha política externa nos deu é, apenas frustrações e não nos levou aonde, eu acredito, o povo brasileiro queria, e agora nós estamos é, começando esse caminho. Obrigado. Pronto para perguntas. Boa tarde, embaixador. É, queria saber como é que o Brasil pretende é, começar a implementar esse começo de abandono do TED na OMC, né, em troca desse apoio americano é, para o ingresso na OCDE. É, a questão é a seguinte, o Brasil vai abrir mão do, dos TED é, nos acordos já existentes, ou vai, é, isso vai ser implementado dos acordos firmados daqui para frente? Obrigado. Não, obrigado. Isso requer uma, uma preparação técnica, porque, como você sabe, o OMC é, um, é um labirinto jurídico ali de, de acordos e de decisões. É, então, o que nós estamos apontando é a determinação, né? temos que ver exatamente é, como implementar isso, mas a determinação é claríssima, né? é, é de não é, mais nos é, colocarmos nessa, nessa é, posição de eterno país em desenvolvimento, de assumir a nossa condição de país grande com sua expectativa de desenvolvimento, é claro, de crescimento, né? mas eh, abandonar essa ótica do, do eterno em desenvolvimento e, eh, eh, através dessa, dessa opção, nos colocar no centro decisório da OMC. Porque hoje o centro decisório do OMC, eh, eh, formado sobretudo nos Estados Unidos, União Europeia e Japão, que estão tentando rever uma série de, de regras, né? eh, é difícil é, que você entre lá se você continua querendo ter, ter um status diferenciado. Né? É, e nós mas queremos não por, simplesmente por estar no centro, mas achando que, ao estar no centro, nós podemos influenciar é, o que vem por aí na MC as reformas totalmente necessárias, em favor dos nossos interesses. Né? E, e, para nos credenciar isso, é, achamos que é natural esse, esse movimento que nós estamos fazendo. Então, tem o aspecto técnico, mas tem o aspecto, a decisão política muito clara de... É, expressar a nossa, essa nossa visão, que tem a ver com essa visão de grandeza, de, né, de país grande, é, é, através de, de uma nova postura, de uma postura que não depende dessa coisa de ficar pedindo status diferenciado. Mas pode temos que, pode ser, não temos não. que ver, não, temos que ver, isso a gente não, não, não pensou ainda. Então, ministro, a minha pergunta é um pouco na linha do colega, né, porque o status de, de país em desenvolvimento na OMC permite, por exemplo, que a gente subsidie 10% da nossa produção agrícola. Se a gente abrir mão desse status, a gente vai ter que reduzir esses subsídios. Isso foi conversado com o setor produtivo? Como é que eles receberam? Como é que o governo pensa em implementar isso? Vai conversar com o setor produtivo para fazer isso? Não, evidente, existe toda uma, isso exige toda uma, uma preparação, como dizia, todo um, um trabalho de... Agora chegar no, no ponto por ponto da, da implementação do, desse compromisso. Mas uh, o, o tratamento diferenciado, as, as uh, propaladas vantagens do tratamento diferenciado, na verdade, nunca nos tirou de onde nós estávamos. Né? O Brasil, nos últimos, uh, acho que 15 anos, cresceu zero, uma média de 0% né? uh, ao, ao ano. Então, uh, alguma coisa está tá errada. Né? Alguma coisa está errada e uh, né? no nosso comércio tem não tem crescido, nós temos perdido espaço como como ator comercial, dizer, com, com algumas eh, algum crescimento, mas eh, totalmente aquém das nossas possibilidades, temos perdido competitividade, eh, temos eh, perdido diversidade na nossa, na nossa capacidade produtiva. Então, é, tudo aquilo que o tratamento diferenciado era suposto eh, ajudar um país a atingir, no caso do Brasil, não tem sido... Né, se houvesse uma né, se houvesse uma percepção de que realmente o, esse tratamento no, é, é essencial nos ajudou seria uma seria uma discussão mas eh, a gente não vê eh, que tem havido resultados que, que que compensa e então eh, eu acho que já em si mesmo esse abandono se justificaria eh, pela eh, enfim, pela disposição nossa de, de andar com as nossas próprias pernas e de não depender desse tipo de de diferenciação. E ainda mais se isso está dentro de um, então, voltar a expressão, de um pacote onde nós temos vantagens muito significativas, ainda mais se justifica. Agora, Renan, da do Povo. Obrigado. Ministro, diante da, do anúncio da intenção de explorar novas iniciativas para facilitar comércio, investimento e boas práticas regulatórias, eu gostaria de saber se as equipes já foram ou serão em breve instruídas a negociar um acordo de livre comércio, um acordo para evitar dupla tributação e um acordo de investimentos, essa Santíssima Trindade, com os Estados Unidos? Ótimo. Nós realmente queremos uh, começar, uh, convocar muito brevemente o, o, a primeira reunião dentro do, do acordo de, de cooperação e comércio econômico, que até hoje não basicamente não funcionou, e queremos que comece a funcionar como o, o fórum eh, de diálogo para preparar as iniciativas eh, concretas. Né? Isso tudo está dentro desse desse conceito de, de parceria para a prosperidade que nós colocamos na, na declaração, né? eh, na ideia de que não basta simplesmente um ou outro acordo, nós precisamos de um conjunto de instrumentos para fazer valer essa essa interconexão da economia brasileira com a economia americana que para nós é uma chave do, do crescimento e da e, e da prosperidade do Brasil. É, então a ideia é que nós vejamos que tipos de instrumento específico vamos começar a, a negociar. É, esses que você mencionou são evidentemente candidatos muito muito claros a a ser instrumentos que nós começaremos a negociar, mas, sobretudo isso, nós temos, dentro desse conceito da parceria para a prosperidade, portanto, um é, um, um arcabouço que é, permite que várias coisas, e não, não necessariamente esses somente esses três acordos, nós queremos, achamos que podemos colocar aí outras iniciativas, essas parcerias setoriais, por exemplo, que já se tentaram no passado é, e que talvez tenham potencialidade no, grande no, no futuro. É, e, e outros eh, acordos de reconhecimento mútuo, por exemplo, em, em determinadas áreas, porque não, coisas que não estão necessariamente dentro de um acordo de livre comércio ou dentro de um acordo de, de investimentos. Então, eh, a ideia foi eh, não limitativa e não exaustiva de ter um, um novo espaço, parceria para a prosperidade. E aí dentro, daí vão decorrer, esperamos ao longo do tempo, muito brevemente, acordos específicos. Bom dia, ministro. É, queria que o senhor avaliasse um pouco melhor essa tua, essa tua atuação nas negociações com os Estados Unidos. Porque há, eu tenho ouvido críticas de analistas de que não houve aí uma avaliação com relação à questão de perdas e ganhos do, do que estava na mesa com os Estados Unidos se negociando ali. Ou seja... É, o Brasil corre risco de perder mais do que ganhar ao abrir mão dessa questão do status né, da, da OMC para tentar algum benefício na OCDE quando você tem México e Chile, que são países em desenvolvimento e que não abriram mão desse status. Outra questão é com relação ao que realmente o... Qual foi o saldo positivo dessa visita, né? já que o Brasil cedeu muito mais do que recebeu em troca dos Estados Unidos? O senhor poderia avaliar um pouquinho melhor, se isso está dentro da estratégia, da política externa do governo? Obrigada. Eu acho que essa avaliação não é correta, não. Eu acho que nós uh, recebemos muito nessa visita. Uh, o ingresso na OCDE é absolutamente essencial, é, como... Uh, instrumento para nos ajudar no processo de reformas que eh, está em curso no Brasil, para eh, colocar o Brasil num, num patamar de confiabilidade que vai permitir reduzir o custo do país, que vai eh, atrair investimentos desde o primeiro momento, eu tenho certeza. Né? O, eu tenho ouvido de interlocutores, de amigos, que os, os fundos de investimentos, os investidores eh, em todo o mundo, nos Estados Unidos muito certamente, mas em todo o mundo estão entusiasmados com o que isso significa. Eh, já temos recebido esses sinais muito claramente vocês precisavam falar com essas pessoas também é, e precisavam é, né, mudar um pouco as fontes que vocês que vocês consultam para fazer as análises né. eu acho que é um, uma certa seletividade assim usar só fontes que querem falar que querem falar mal é, vamos falar com os fundos de investimento que, que qual é a percepção deles de da entrada no Brasil da CDE o que isso significa como estímulo a novos investimentos no Brasil só para dar um... Só para dar um exemplo. É curioso, porque né, durante muito tempo, durante muito tempo não, durante dois anos o Brasil tentou ardentemente o ingresso na OCDE, nós conseguíamos, todo mundo sabia que isso era uma coisa boa, aí quando a gente consegue, eles parecem, ah, não, isso aí, né, isso aí não, não tem tanto valor. É, acho que há, uma, há uma certa, uma certa, um certo viés aí nessa nesse tipo de, de análise. É, a declaração do, do Brasil como aliado preferencial, o Estrotan, isso é uma coisa absolutamente fundamental para a recuperação da nossa capacidade de defesa, da nossa indústria de defesa, da nossa capacidade de nos, de nos impormos nessa nessa área, na nossa região, de sermos um, um parceiro de, de peso no mundo. Isso, em termos de estabilidade regional, é, é algo fantástico em termos de... Eu, você não tá entendendo, o mundo está olhando para o Brasil diferente hoje. Né? É, as pessoas estão ao redor do mundo estão vendo que alguma coisa mudou, que é um novo ator, que é uma coisa que surgiu. Muita gente não quer. Né? Muita gente quer que o gigante continue adormecido. Né? O gigante acordou. Essa é a mensagem de ontem. Né? É, então, acho que é um resultado razoável, né? É, acho que é um resultado razoável. É e, e se dentro disso houve é, né, um processo, como diz, claro, é uma negociação. Temos de, né, determinados setores aí, claro, queremos colocar umas coisas, às vezes queriam colocar outras. Né, mas é preciso entender o, o, né, o que está por trás desse, desse, desse pacote, o que, que são ganhos. É, como você quantificar também os ganhos de cada uma dessas, dessas iniciativas? Você pode quantificar? Né, é, eu acho que é possível quantificar se a gente fizer um trabalho de, é, cuidadoso para ver o que vai entrar de investimento, para ver o que vai entrar de comércio. Mas tem essa outra dimensão que é inquantificável, que é, em termos de respeito, de projeção, que também se traduzem em vantagens econômicas. Isso é outra coisa, né? porque só no mundo artificial é que você tem a economia de um lado e defesa, a segurança do é de outro. Tudo isso, na prática, isso converge, e, e um país que é respeitado na área de defesa que tem uma projeção eh, global na área geopolítica, por exemplo, isso se traduz em, em capacidade negociadora eh, econômica, isso se traduz em, em prosperidade. Né? É, bom dia, embaixador. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte. É, o senhor acha que foi correta a participação do deputado Eduardo Bolsonaro na reunião e não a sua? É, eu também gostaria de perguntar, é, primeiro, se o Brasil, além de, é, além de isentar vistos para esses cidadãos desses quatro países, né, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, se o Brasil pretende fazer isso em relação a outros e qual foi a base é, objetiva na relação custo-benefício dessa medida. É, e, para finalizar, eu gostaria de perguntar o seguinte. O senhor falou na, na introdução, o senhor falou muito que essa política, baseada, essa nova política internacional do Brasil é baseada em ideias, ideias que o senhor ajudou. Algumas o senhor criou desenvolveu e que se coadunaram com as ideias do presidente. Mas, durante a campanha do presidente Jair Bolsonaro, uma das coisas que ele mais criticava era uma política internacional ideológica. Afinal, é, se essa é uma política baseada nas suas ideias, em grande parte, é, essa é uma política internacional ideológica ou não? Obrigado. Bom, é, em primeiro lugar, é, o deputado Bolsonaro e eu temos uma visão... De extremamente coincidente, sobre, não só sobre relações com os Estados Unidos, mas sobre é, a posição do Brasil no mundo, a projeção do Brasil no mundo. Né? E é, fazemos parte da mesma equipe. né? O, o, o deputado também ajudou muito na construção dessa, dessa parceria. E é, o, eu achei excelente que ele tivesse podido participar junto com, com o presidente da, da conversa, porque é, reforça inteiramente essas ideias que eh, fazem parte da... que, que acredito, estão na base desse desse novo eh, relacionamento. Eu ach, eh, eu me senti distinguido por <risos> pela participação do deputado Eduardo lá, porque eh, ele eh, eh, comunga eh, da, das minhas ideias, da mesma visão que eu. Eh, eu achei excelente, fiquei muito feliz eh, que ele tivesse podido participar, não, absolutamente nada do que, se, do que se falou em alguns... Setores aí de que eu tenha tido qualquer problema com isso, muito pelo contrário. É, vamos continuar trabalhando em equipe e essa parceria com, com o deputado, agora como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, é, é absolutamente fundamental. Também o detalhe de que a, a, o secretário de Estado não estava presente na, na reunião tampouco, então, o contraparte. Eu sou contraparte do secretário de Estado americano, então não teria por que também é, participar se o secretário de Estado não, é, não, não participou da, é, da reunião. É, enfim, é, vistos. É, bom, o critério basicamente são os países que são grandes emissores de, de turistas para o Brasil. É, é difícil ter uma... Ter um, antever o impacto... É, numérico de quantos mais turistas entrarão, mas terá um impacto extremamente relevante, temos certeza disso. É uma aspiração antiga do setor de turismo eh, no Brasil, e no setor que é intensivo em, em mão de obra, que gera muito emprego. Eh, as vantagens para o, o Brasil parecem bastante óbvias de facilitar a vinda de turistas de, de países eh, prósperos, de países cujos turistas gastam muito no, eh, no Brasil, e que têm outras opções de turismo onde não precisam de visto, portanto... Além do Brasil ser, para muitos países, emissores de turismo mais longe, ele também tem, tinha esse problema que nós estamos procurando evitar. Quer dizer, é, e, de novo, é, é, a partir de uma, de uma correção de imagem, porque naquele espelho antigo, esse era um elemento em que o Brasil falava, ah, nós precisamos de reciprocidade estrita, porque senão vão achar que nós somos um país menor. Agora que nós não temos mais esse tipo de complexo, nós não temos problema nenhum em isentar determinados países de visto. se isso vai é, contribuir para o, é, para o aumento do turismo, a geração de renda aqui, e, mas, ao mesmo tempo, tentando conversar com eles, quando for o caso, para também facilitar brasileiros lá, o que, no caso dos Estados Unidos, nós vamos começar através da, da intensificação desse global entry, que não é para todos viajantes, mas que facilita para os eh, viajantes mais, eh, mais frequentes. Uh, e a questão das ideias. Eu já também escrevi sobre isso, né? A diferença entre ideias e ideologia. Né? Eu acho que são coisas que, de certa forma, se opõem. A ideologia é algo que, que eh, eh, captura determinados conceitos eh, e os isola da realidade e passa a impor eh, palavras e, e clichês e palavras de ordem, eh, ao pensamento e sufocar o pensamento, isso é ideologia. Ideias é a seiva viva do, do pensamento humano, justamente, justamente porque são é, os conceitos em relação com a realidade, isso é o que nós estamos querendo fazer. Né? Por exemplo isso, é, a reciprocidade, a reciprocidade é um, é um conceito absoluto também, tá é importante, mas, na prática, o que acontece? O Brasil está perdendo turismo, está perdendo competitividade em turismo por causa da aplicação desse conceito. Então, só, então isso é isso de uma ideia. Não. Vale a pena a gente isentar certos países, grandes emissores de turismo, para ganhar turismo? Acho que vale, isso é uma ideia. Ideologia seria dizer que não tem que aplicar a reciprocidade estreita. É, Há algum estudo que comprove. É, havia algum estudo que comprovasse que os turistas desses países deixavam de vir ao Brasil Sim. por conta desse visto? Sim. Sobretudo considerando que, a partir de dois, final de 2017, iniciou-se o projeto piloto do visto eletrônico. Então. Há estudos que comprovavam, foram feitas entrevistas com turistas ou potenciais turistas, indicando que eles deixavam de vir ao Brasil simplesmente por conta do visto? Sim. O Ministério do Turismo tem toda uma série de, de estudos é, sobre isso, sobre outros aspectos, não tem eles aqui. Mas é, isso tudo foi feito com, com uma base técnica, com uma base de, de, de, de pesquisa a partir do Ministério do Turismo. Isso né, nós não, não, não temos aqui presentes, mas é um ponto importante exatamente para perguntar para o, para o ministro Marcelo e para a equipe dele. Agora a Eliana, por favor, do globo. Obrigada. Ministro. Sim. Seguinte, é, primeiro, Venezuela. Mudou alguma coisa essa visita do presidente Bolsonaro, a conversa com o Trump ontem? Surgiram margens para interpretações, notícias, é, apoio logístico, até onde ia, apoio, a intervenção militar. Eu queria que o senhor explicasse... Né? Como é que está hoje? Se mudou alguma coisa com a posição do Brasil em relação à Venezuela? E queria pedir licença para ele perguntar se o presidente Bolsonaro, quando for a Israel, vai dar uma passada nos territórios palestinos. Ótimo. É, em relação à Venezuela, ficou claríssimo que nós coincidimos inteiramente na, no caráter inaceitável do que está acontecendo na na Venezuela, em termos de, de tragédia humana de tragédia de uma de uma sociedade que está sendo é, esfacelada por um por um regime ditatorial. É, é, na, na questão do que fazer é, frente a isso, é, nós não entramos em detalhes. Né, é, há uma convicção de que é preciso agir, de que é preciso não deixar que se é, volte a uma normalidade completamente espúria né, na, na Venezuela. Isso é isso é claríssimo, e, por exemplo, os Estados Unidos têm determinadas capacidades de atuação através de sanções econômicas, por exemplo, que nos mencionaram que ainda podem ser muito ampliadas, eles ainda têm outras, outros tipos de sanção a aplicar, para eles é mais fácil de aplicar sanções do que nós e são extremamente relevantes. O Brasil tem capacidade de atuação sobretudo diplomática e política, que nós vamos tentar continuar usando no, uh, ao máximo, com a convicção de que isso tem tem funcionado. Então, uh, não nós estamos uh, trabalhando juntos, não necessariamente da mesma maneira, mas uh, rumo ao mesmo objetivo. E, é, não, não se falou evidentemente disso, não. De forma Oi? Oi? Não mudou nada em relação a isso. Não, não, não. Não, não se falou disso de forma Não, no momento não está previsto, não. Bom dia, boa tarde, já é ministro Ricardo della Coleta é, da Folha de São Paulo. Eu queria lhe fazer duas perguntas. É, uma primeira de uma área mais é, comercial, que é o da área agrícola. Existiam três é, pleitos dos Estados Unidos, é, que era a questão do mercado da entrada de carne de porco americana aqui a cota do trigo e a entrada de etanol americano aqui no Brasil. O Brasil sinalizou positivamente que abriria para o trigo e para a carne de porco. Eu queria saber se o Brasil está disposto a também é, discutir a entrada do etanol é, americano aqui no Brasil, se isso seria feito de forma unilateral ou se isso depende é, dos americanos iniciarem conversas para o Brasil também poder exportar é, etanol é, para os Estados Unidos. E a segunda pergunta, é, eu queria me referir à declaração do presidente Bolsonaro sobre a troca dos 15 embaixadores que ele deu a, na semana passada, e ju, o senhor depois deu uma entrevista à Rádio Gaúcha é, na semana passada, em que o senhor foi perguntado sobre isso e o que o senhor disse é que seriam, é, essa troca se daria entre diplomatas de carreira é, do Itamaraty. Eu queria entender se essa declaração do senhor inclui a embaixada em Washington, e se isso for é, verdade, se isso quer dizer que está excluído, então, o nome do Murilo de Aragão, que era um dos é, cotados para assumir esse posto. Muito obrigado. Ótimo. O que era a primeira pergunta mesmo? etanol é. É, enfim. É, não, A ministra Tereza Cristina, que participou, evidentemente, da, da delegação, teve conversas, é, acredito, muito produtivas lá com o Departamento de Agricultura, com o Secretário de Agricultura, é, e, e colocou a, a, a questão do, do açúcar também nesse, nesse contexto, porque etanol e açúcar, para nós, provém da mesma, né, da mesma cultura, cana nos Estados Unidos não, então é, é uma diferença importante que, que tem que ser Uh, muito tido em conta nessa nessa discussão sobre o etanol. Então, houve conversas, eu não sei exatamente os detalhes das, das conversas da ministra Tereza Cristina, mas uh, que foram colocadas, então isso está tá em, em, sendo tratado, sim. Uh, mas sempre, evidentemente, numa perspectiva de do interesse brasileiro também. Uh, não, em relação aos embaixadores, o que eu referia é que o, a lista das que nós fechamos com o presidente da República... É, da, das mudanças atuais inclui apenas é, embaixadores de carreira. Né? Não, não significa sim ou não em relação a, a, a postos que não estão nessa lista ainda. Mas eu acho que eu nessa lista. Não, não, tá. não está. Não está? Não. senhor ministro. Tudo bom? Aqui é o Alan dos Santos, do canal Terça Livre TV. E eu gostaria de saber quais são as expectativas com, com relação ao Congresso Nacional para aprovar as medidas que foram decididas entre o presidente Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro. E como que o Itamaraty pretende dialogar com o Congresso acerca desses temas? Ótimo. Obrigado, Alan. É, vários instrumentos que é, estão sendo adotados realmente dependerão, sobretudo na, na parte econômica, quando nós é, é, começarmos a negociar novos instrumentos, como o Renan perguntava, dentro da, da parceria para a prosperidade, isso tudo terá que passar pelo pelo Congresso. Então, isso requererá um, um trabalho, tem a, a assinatura do o acordo que foi assinado de é, salvaguardas tecnológicas, que evidentemente tem que ser submetido ao Congresso. Então, é, isso tudo é, requererá que nós dialogamos com o Congresso para mostrar ah, as, o que acreditamos serem as grandes vantagens disso para, para o Brasil. Nunca vou falar do caso específico né, do acordo eh, tecnológico, os outros são ainda né, mais em abstrato. Esse é concreto, eh, é um acordo que eh, permitirá finalmente a utilização da melhor base de lançamento de satélites do mundo, que é a base de Alcântara, né, que é, o, é um dos grandes tiros no pé que o Brasil vem dando, nessa, de novo nessa opção de... Do, do, do espelho do espelho deformante né é, espelho em que mostrava o brasil como né um país ah, de repente a gente pode usar a base de alcântara sem tecnologia americana porque é, né, não pode é, é praticamente inviável. então é, vamos finalmente então, fazer, um, finalmente fazer um temos um acordo com os estados unidos que permite a utilização dessa dessa base né? eu só para voltar um pouco lá numa intervenção que eu fiz lá na em washington na no evento da câmara de comércio antes da fala do do presidente, eu disse que o Brasil finalmente tem que sair da gaveta. Né? Nós temos, O Brasil está na gaveta desde 1822, uma coisa que a gente está tentando fazer é tirar o Brasil da gaveta. Né? E tem várias ideias específicas que estavam na gaveta durante muito tempo, essa é uma ideia que estava lá, de usar a base de Alcântara, mas por anti-americanismo não se, não se usava. Então, temos que para o Congresso vai mostrar as vantagens específicas desse desse acordo, né? É, que traz é, não fere de nenhuma maneira a soberania nacional. É, a soberania nacional no passado sempre foi usada como como desculpa para fazer para, para o atraso e para o anti-americanismo, né? Isso isso está deixando de acontecer e portanto mostrar as vantagens específicas e mostrar que isso se dá dentro do quadro que tem outras vantagens específicas e que faz sentido de uma nova política com, com os Estados Unidos, né? Mas eu acredito que os congressistas vão enxergar isso. As conversas que já temos tido sobre vários aspectos da relação com, com os Estados Unidos nos tem nos tem mostrado isso, por exemplo, as conversas tanto com, claro, com o deputado Bolsonaro, que estava conosco lá, quanto com quem também nos acompanhou, o senador é, Nelsinho Tradi, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que recolhe, evidentemente, o sentimento de outros senadores, é, é de que estamos apontando no, no rumo certo, é de que os congressistas vão é, reconhecer as vantagens específicas do, do, que sendo, do que está sendo feito, essa é a expectativa que a gente tem. Boa tarde, ministro. Aqui é Tarciso Moraes, da Renova Mídia. O governo brasileiro conversou com os Estados Unidos sobre a influência do grupo terrorista libanês Hezbollah na Venezuela? Obrigado. É, não, isso Nós não, não conversamos na, na conversa com o evento lá com, com o presidente Trump, mas é, nós é, temos é, a preocupação com... É, com a presença do, do, do, de elementos terroristas na Venezuela, isso já falamos em outras ocasiões, há uma preocupação americana, que acompanham também isso. Né? Então, é, é algo que precisa ser conversado, precisa ser, ser monitorado, é, mas não necessariamente, claro, no, no nível presidencial. Mas, é, é, de novo, isso é um outro elemento de uma, de uma grande mudança nas nossas atitudes, percepções. Até recentemente não se admitia que havia terrorismo na América do Sul, né, nenhuma presença de, de terroristas. E hoje se sabe, por inteligência, que é, né, isso pode ser uma ameaça, que isso é certamente uma uma ameaça, no caso da Venezuela, independentemente de qual grupo, quais grupos que estão ali presentes. Um dos grandes problemas da, do colapso venezuelano é a presença de grupos terroristas. E antes não se podia falar isso. né é, era Por algum motivo que eu ignoro, era politicamente incorreto dizer que... A, havia uma preocupação com, uh, com o terrorismo. Né? E, e hoje nós assumimos isso porque, claro, porque, de novo, não, não queremos falar de palavras, queremos falar da realidade. Né? E a realidade é de que existem grupos terroristas que, que podem nos ameaçar e ameaçar toda a região, no caso, né? e isso precisa ser conversado. E uh, acho que isso é uma das boas coisas da relação com os Estados Unidos, que é um país que também tende a ver as coisas pela realidade e não pela pela ideologia. Ah, é, a pergunta é de Fábio Gonçalves, dos Estudos Nacionais. É, ministro, o senhor ficou conhecido nos círculos conservadores quando o filósofo Olavo de Carvalho compartilhou um artigo de sua autoria chamado Trump e o Ocidente, em que o senhor contextualiza o fenômeno Trump e a ascensão dos movimentos nacionalistas na Europa como uma reação ao que se tem chamado é, de globalismo, que é diferente de globalização. A pergunta é, como o novo Itamaraty enxerga o Brasil dentro desta dinâmica mundial? Ótimo. Nós enxergamos como um país que pode fazer uma diferença gigantesca nessa eh, confrontação contra o globalismo, que nós acreditamos que é uma uma ideologia e um sistema eh, perverso para o ser humano. Então, eh, o, muita gente está preocupada com o Brasil, porque né, falei que o gigante acordou, e esse gigante acordou para fazer certas coisas, né é, e esse gigante acordou, uma delas é para é, recuperar certos valores profundos do, do ser humano, né, pra, coisa que eu tenho falado também, para verticalizar o ser humano, né, é, tentar ajudar nisso. Então, é, é, esse gigante acordou e ele entrou em campo, né ele entrou em campo e muita gente que quer é, manter uma humanidade completamente materialista, completamente alheia à as nações alheias a si mesmas, que quer uh, isolar, fragmentar as sociedades, que quer sociedades que não funcionem, que quer um mundo movido por, simplesmente pelo, uh, pelo materialismo, isso tudo, esse gigante está tá assustando. Então, e acho que sobretudo a partir de ontem, porque né, acho que nós estamos nos uh, unindo com, uh, com uma, uma corrente de pensamento que é muito forte, que é muito forte nos Estados Unidos, que é representada pelo governo do presidente Trump. Né? E, então, uh, o, o Brasil estava, acho que, ou em muitos casos, ou, na, ou simplesmente dormindo, ou na coluna pró-globalista. Com, com as ideias que nós temos tentado trazer, nós mudamos de coluna e estamos tentando trabalhar por algo que nós achamos que é, que é bom, que é, é o bem dos brasileiros, que é o que as pessoas querem para uh, o mundo. Então... Uh, Achamos que o Brasil pode fazer uma diferença imensa, e isso está sendo percebido eh, por, uh, uh, por por várias correntes ao, ao redor do mundo, acho que tanto algumas que gostam do que a gente está fazendo, quanto outras que, que se opõem. Mas, certamente, em qualquer desses casos, eh, o Brasil hoje é uma referência com a qual eh, eh, é preciso contar. É preciso contar. Eh, dentro dessa problematização, porque o que nós também estamos tentando fazer é problematizar uma série de coisas que eram dadas como certas, que o mundo estava indo para um determinado lado, que estava indo para um lado onde você não tem mais nação, onde você não tem mais família, onde você não tem mais homem e mulher, etc., etc. E, e o Brasil é contra isso, né? o Brasil hoje é contra isso. De modo que é, é um país que, sim, de repente as pessoas estavam ali e de repente, opa, tem um Brasil aqui no meio. Boa tarde, ministro. É, queria retomar o tema de Oriente Médio com essa visita que o presidente Bolsonaro fará à Israel é, nos próximos dias. É, o presidente Bolsonaro vai ficar ah, três, quatro dias, um momento politicamente sensível, né, porque é logo antes da eleição que o Netanyahu está tá numa situação aí difícil. É, ou seja, é difícil imaginar que uma visita tão longa, num momento tão sensível, não, não tenha alguma coisa de substancial de relevante. É, eu Estou me referindo, obviamente, ao anúncio da transferência da embaixada. Uh, a decisão está tomada, isso é uma coisa que ainda está sendo discutida, uh, eu queria que o senhor desse um, uma atualizada nesse tema, e uh, ainda nessa questão de convergência do Brasil com Israel, com os Estados Unidos, o senhor men mencionou agora uh, grupos terroristas, uh, se uh, essa convergência do Brasil com os Estados Unidos e Israel levará a algum tipo de rebaixamento da relação com o Irã, por exemplo, se expulsar o embaixador, uh, retirar, o Brasil, retirar o embaixador do Brasil de lá, pelos vínculos do Irã com o Hezbollah. Obrigado. Obrigado. obrigado, é, Em relação à a, a, a visita a Israel, é certamente uma visita que é, tem um, um grau de expectativa muito grande. Nós pretendemos que a, a resposta a essa expectativa seja é, tão positiva quanto eu tenho certeza foi a, a resposta à expectativa é, quanto à visita aos Estados Unidos. É, estamos trabalhando para que haja coisas muito substantivas, né, um interesse mútuo na, na visita. Né, é, e a questão de Jerusalém é algo que, né, como todo mundo sabe, é, é, é importantíssima, né, faz parte da, enfim, da, da da essência do que pode significar essa essa nova relação com, com Israel, mas ela envolve toda uma série de sensibilidades. Então, a, a a forma que vai ser tomada, agora, todos os instrumentos que nós pretendemos envolver na a visita a Israel, ainda estamos estudando, é, né? é normal, em preparação de qualquer visita presidencial, que a, a, a preparação se intensifica eh, no final e que os, os resultados são eh, basicamente definidos no, na, na reta final da visita, mas a partir de um vetor muito claro de... Eh, assim como com os Estados Unidos, de mudança de patamar na relação com Israel, eh, com tudo que isso que isso implica de positivo. E, ao mesmo tempo, claro, coisa que temos insistido, sem que isso signifique, signifique em nada eh, um problema em relação aos países árabes vizinhos de, eh, de Israel, ou aos países de, ma de maioria islâmica eh, como um todo. Né? Eh, ao contrário, queremos intensificar com eles. Mas, em relação especificamente ao Irã, enfim, não temos nenhum plano de, em relação a, a rebaixamento de relações diplomáticas. Né? Eh, o que existe e isso eu testemunhei quando fui à conferência sobre paz e segurança no Oriente Médio em Varsóvia, existe uma preocupação gigantesca dos países árabes em relação ao comportamento do Irã, né? é, que estão lá, que estão ali do lado né? e, e que tem é, uma toda uma série de percepções sobre o comportamento do Irã. Né? Então isso não sou eu que falo, isso é, tem que ver o que é, é, é dito pelos pela Arábia Saudita, pelos países do Golfo, etc. É, por exemplo, sobre a sobre essa essa situação. Então, coisa que nós queremos acompanhar, porque o Brasil quer, inclusive através de uma maior presença no relacionamento com Israel, o Brasil quer contribuir para a paz, para a estabilidade naquela região. Não queremos outra coisa. Queremos que todas as nossas ações sejam, sejam favoráveis a isso, queremos expandir tenho já falado, recebi na semana passada o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, foi uma conversa excelente, é, estamos com planos aí de é, cooperação para, através dos Emirados Árabes, ter, aumentar nossas exportações de, de alimentos ali para toda a região, inclusive para a Índia, né? combinamos de começar um trabalho de é, aproveitar o hub né, dos Emirados Árabes e a, a penetração comercial extraordinária que eles têm naquela, em, em todo o Oriente, praticamente, desde o leste da África até o sul da Ásia, é, aproveitar isso para expandiu nosso comércio, eles têm interesse enorme em aumentar a presença dos fundos de investimento deles no Brasil. Então essa é uma, é uma nova relação também que nós queremos construir não só com Israel, também com, com os países árabes, países de maioria muçulmana e todos os países com os quais eh, que queiram que queiram eh, isso conosco. Eh, e mais mesmo mesmo tempo nós queremos ver também o mundo pelo eh, não a partir de, de coisas de, de preconceitos, mas de conceitos. Então no caso deu esse exemplo, né? Os países árabes têm determinadas preocupações em relação é, ao Irã, por exemplo, e é uma coisa que a gente precisa que a gente precisa conhecer. Obrigada, ministro. Boa tarde. É, a minha dúvida é mais sobre uma questão operacional aqui do trabalho jornalístico, é porque assim, acho que é a primeira vez que eu presencio algumas perguntas remotas, é. inclusive uma delas do Alan Santos, né, que depois é, teve aquele episódio envolvendo a jornalista Constança Rezende, que foi desmentido, o que havia sido publicado. Queria entender se o canal está aberto aí para outros veículos enviarem essas perguntas de forma remota, de que forma, porque isso não estava no aviso de pauta, né, que o Itamaraty caminhou às 10h40, dizendo que havia, de repente, essa possibilidade de mandar as perguntas por áudio. Obrigada. Obrigado. Não, certamente está aberto, tem que ver com a nossa assessoria de imprensa, como operacionalizar isso e os detalhes mas é, na sua disposição, é de que esteja aberto, sim, claro. É, boa tarde, ministro. Eu só queria voltar numa questão que o senhor já falou, para entender um pouquinho melhor como a entrada do Brasil na OCDE dialoga com essa a teoria antiglobalista, o que o senhor defende, as suas ideias. Ótimo. Essa é muito importante, porque... É, a OCDE ela, se tornou um instrumento muito importante de, de abertura econômica, de racionalidade econômica, e que tem a ver com, uh, com o processo de globalização. né? E nós temos absolutamente nada contra, muito pelo contrário, o processo de globalização eh, em si eh, é um processo que cria riqueza, que cria oportunidades, e a OCDE é uma, parte, é uma parte disso. né? O que a gente vê como problema, que é o globalismo, é quando... Eh, esse processo de globalização ele é capturado por ideologias que são que não tem nada a ver com ele né e, e que passam a tentar controlá lo para levar eh, essa a economia liberal da qual a OCDE é um dos esteios levá-la para fins outros para fins de, eh, de eh, antinacionais para fins de eh, né, do politicamente correto para fins da ideologia de gênero para fins etc e que, que não tem nada a ver. Isso, mas é o globalismo, essa captura uh, ideológica da, da globalização. Então, uh, nós acreditamos que inclusive, a presença do Brasil, uh, com, assim como outros países, como os próprios Estados Unidos, com, com as ideias que nós temos, pode favorecer, uh, justamente, libertar, talvez, a, a globalização desse tipo de ideologia, né? e, e fazer que ela sirva realmente aos seus o uh, que pode servir, uh, aos seus propósitos de criar riqueza, de criar uh, de criar oportunidades. Né? Porque uh, o que nós vemos é que a, a economia liberal ela não precisa funcionar na base de um vazio espiritual, isso é que as pessoas têm que entender, e muito menos na base de uma de uma ideologia perversa. Né? A economia liberal pode, deve funcionar na base de valores, que são normalmente chamados de valores conservadores, quer dizer, valores da nação, etc. Isso, isso eu também tive a oportunidade de falar lá na apresentação que eu fiz na, na Câmara de Comércio é, em, em Washington. Eu, eu queria ter o tempo de passar limpo no avião, mas não deu, infelizmente, né? eu já teria publicado que eu quero publicar, o que eu é, o que eu falei lá. Mas é, eu acho que isso é, é fundamental, é entender que é, a, a economia aberta, a economia liberal, ela precisa... Na verdade, não é só que ela pode. Ela precisa funcionar na base sobre a base de, de sociedades coerentes, sociedades que funcionem e que tenham seus valores e que não seja simplesmente uma uma geleia geral. Isso aqui é acho que é a grande, uma das grandes mudanças que nós podemos ajudar a, a, a implementar, porque né, durante muito um tempo parecia que para você ter uma economia eficiente é, você não, não podia ter valores embaixo, né? Ou em cima, melhor dizendo. É, e acho que ao contrário é uma é, uma abertura uma economia globalizada sem valor, justamente ela caminha para o lado ela caminha para o lado errado isso é que é o problema do isso é que constitui na verdade o, o globalismo e que é a nossa e que é a nossa preocupação boa tarde ministro Semana passada, em uma entrevista, o senhor falou que ainda não há nada decidido sobre a transferência da embaixada para Jerusalém. Uma parte da bancada evangélica reagiu, um deputado da bancada evangélica chegou a dizer, a lembrar que muitos evangélicos votaram em Bolsonaro com base nessa promessa. A pergunta que eu faço ao senhor é, o que falta para isso ser decidido, quando será decidido e se existe a possibilidade dessa promessa não ser concretizada? Obrigado. Muito obrigado. Não, nós temos total consciência da, da percepção da bancada evangélica sobre a importância desse ponto, que é a nossa percepção também, da enorme importância dessa, dessa possibilidade. É, tenho tido a oportunidade de conversar já com o presidente da República sobre isso, é uma decisão que, evidentemente, como todas as grandes decisões políticas externas, depende do presidente da República, é, justamente para analisar todo esse contexto que eu falava, toda essa questão de que é uma é, é um movimento que tem que ser feito dentro de uh, uma correta um correto encaixe da, dentro de outras políticas, dentro da região, para que fique claro que, se for o caso, que seria um movimento positivo e um movimento como parte de um processo, de uma contribuição do Brasil para a paz, para a estabilidade. É, e, como eu dizia, algo que, enfim, é, é de grande relevância para a visita e, e é, tende a, a forma que a, a, o conjunto das nossas iniciativas com Israel vão tomar, é, certamente vai, como é, como é comum eu dizia, é... Vai, vai tomar forma no provavelmente na reta final da, da preparação, mas é, nós temos extremamente presente a, a enorme expectativa de que, que isso gera e é, o enorme simbolismo e, e sobretudo o, o, o caráter é, fundamental da, da relação com Israel que vai além é, da, simplesmente da, da questão de trocas comerciais, da tecnologia, né? uh, como com qualquer país, mas aqui no caso de Israel, por causa de, também de opções eh, equivocadas do passado, é uma relação que ficou desconectada de todo esse, esse mundo dessa simbologia, dos valores, isso é que a gente também tem que tem que recuperar. Mas, uh, enfim, então, é, assim, para ver a, a forma do que a gente vai fazer com Israel, acho que vamos ter que esperar a visita, a visita a Israel. Assim como muitas coisas né, que nós conseguimos com os Estados Unidos, até a véspera não tinham um, é, tinha essa forma, e agora vocês estão vendo qual é a, a forma que isso tomou. Então, uma pergunta ainda Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a questão do trigo, né, aquela cota que foi né, aberta aí de, para vender sem tarifa para os Estados Unidos, e queria saber se isso abre espaço para uma negociação em cima da questão do aço, que está sobretaxado pelos Estados Unidos ótimo é, não certamente isso era um era uma algo que a gente precisava resolver a questão do, do trigo dentro da relação é, é algo antigo e é, é um, um exemplo de uma das coisas concretas que é, foi é, que foi colocada é, dentro dessa onde essa atmosfera que foi criada e esse contexto da, da da visita como um todo, permitiu permitiu encaminhar, assim como, por exemplo, a, a vinda de missão técnica americana para a gente tomar o acesso a, da nossa carne bovina aos Estados Unidos. Né? Isso também é que eu mencionei antes, mas também é um, é um resultado é, importante. É, mas é claro que há outros é, elementos dessa pauta comercial específica que não foram tratados ali, como o etanol, que alguém perguntou, e como o aço, né? e, e Então, dentro dessa dessa parceria para a possibilidade, que é esse novo conceito que a gente está lançando e que tem poderá ter terá vários instrumentos dentro dele certamente esse diálogo específico sobre, sobre esses elementos entrará é, o que nós temos a convicção é de que com esse contexto geral favorável com as pessoas é muito mais fácil negociar né, quando as pessoas estão alegres estão sorrindo estão numa relação boa do que do que quando não então é claro que tem seus interesses mas é, esses temas mais, mais difíceis da, da agenda comercial Uh, isso, isso é diplomacia, né? isso é o que a gente faz, você tem, um tema, você tem que criar uma atmosfera positiva, é isso que a gente está uh, tá fazendo para solucionar uh, temas específicos. Então, eu tenho certeza de que uh, as condições hoje para nós uh, tratarmos do, do tema do aço, que você mencionou, são muito melhores do que ontem, porque existe a, a boa vontade, existe a, essa convicção de uma parceria que transcende as eventuais dificuldades comerciais específicas. É porque o governo argentino ele já começa a se manifestar hoje em relação à questão do trigo. Tem algumas declarações, como é, o secretário do governo de agroindústria, Luiz Echeveri, falou à imprensa local que estão muito preocupado com essa questão, que pode ser um golpe para as exportações argentinas. Você conversaram com os argentinos assim, sobre essa questão? Então, é, nós... É, temos conversado muito com a Argentina e nós temos conversado, sobretudo, numa visão sistêmica de de recuperação e dinamização do Mercosul. Isso é importante ter presente como contexto, porque até até dezembro havia toda uma uma enorme preocupação argentina sobre o futuro do Mercosul, como bloco. E dentro do governo nós tivemos esse tipo de discussão e encaminhamos a questão do Mercosul para algo onde nós convergemos muito claramente com o com argentino. Né? Porque, claro, havia é, um pouco, talvez até por declarações que foram distorcidas é, durante a campanha, mas havia expectativa que o Brasil ia sair do Mercosul, ou de que o Mercosul seria reduzido. né? E, e isso, claro, causou preocupação na Argentina, e nós, e nós é, é, né, nosso esforço, o Itamaraty, junto com o Ministério da Economia, sobretudo, é, trouxemos é, isso para algo... É, que é melhor, acredito, para o nosso interesse, mas também para a Argentina, e, e lançamos, estamos relançando o Mercosul como plataforma é, negociadora. É, então, tudo que é, todas as preocupações que surgem, nós temos, no caso, no caso é uma preocupação que não é, é necessariamente parte do, do processo atual do Mercosul, mas existe uma atmosfera muito boa para nós tratarmos disso com, com a Argentina, assim como preocupações que nós temos, é, por exemplo, no um acesso do açúcar brasileiro à Argentina, né, que né, nunca foi solucionado, desde 1991 nós tentamos colocar o açúcar brasileiro no Mercosul, e, e nunca foi possível, então é, é, uma, é uma preocupação nossa também. É, queremos tratar, de repente, tudo isso em conjunto, de repente pode ser oportunidade para nós é, resolvermos alguma dessas questões que já deveriam estar dentro do Mercosul. Obrigado. É, é, Ministro, aproveitando que o senhor falou em ideologia de gênero e família, eu gostaria de saber se o, a, os diplomatas brasileiros, brasileiros nos organismos internacionais vão assumir a posição de declarar que todos, todas as menções a termos gênero nos tratados internacionais devem ser interpretadas como uma referência ao sexo biológico, e se a gente vai começar a se posicionar é claramente isso em relação a que aborto não faz parte de política de planejamento familiar. E aí eu gostaria de saber se a gente pretende ter um alinhamento mais claro com os países não alinhados, né grande parte dos países africanos, asiáticos, a Santa Sé e a política também uh, do presidente atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, nesses assuntos. Ótimo. Não, obrigado por trazer essa essa dimensão também. Eh, nós temos uh, falado bastante, sobretudo com a ministra Damares, para uh, atualizar a nossa pauta de atuação nesses temas. Já, já estamos fazendo isso de uma maneira muito uh, muito clara. Eh, é claro que são temas que têm vários desdobramentos, em vários organismos, com várias conotações diferentes, em vários documentos diferentes. Então é, é bastante complexo e a gente tem que repassar tudo isso eh, de uma maneira que, que faça sentido. Mas eu acho que a nossa... A disposição básica é, é bastante clara, que é de é, agir na direção do que nos parece que é, é, é a visão da grande maioria da sociedade brasileira a respeito desses temas. Né? Então, é, é essa ideia de uma política externa, no caso de, de política de direitos humanos e de atuação na área direitos humanos, que reflita a sociedade brasileira né, de dentro para fora, ou seja, a gente tem que refletir o que, é, né, fazer uma política externa, próxima do que deseja o povo brasileiro, e não simplesmente tentar trazer conceitos que são formulados fora e impô-los ao povo brasileiro, que acho que é uma mudança completa de, de vetor. né? É, claro que esse vetor é complexo e tem que se ver exatamente como ele aterriza, mas a, a mudança de vetor é clara, né? de uma política do Brasil para fora, ou seja, tentando refletir no exterior o que é o povo brasileiro, hoje e ontem o contrário. né? Tentando trazer ideias, muitas vezes estranhas ao sentimento do povo brasileiro, e tentando impô-las. Isso não tem mais. Ah, eu queria pedir a compreensão que o ministro tem uma agenda intensa. Agora eu vou fazer uma viagem no Chile. Precisa. Eu Isso. Posso? Posso? Levanta, não ia ter que falar. Só uma pergunta. Então. Ah, eu vim. É, não, inclusive, eu cheguei essa manhã e fiz questão de vir para falar com vocês, hein? Sessão de prova que eu vim né, especificamente para essa para essa entrevista, porque tem que embarcar para o Chile. É. Não, só para falar, é, duas coisas, né? a reunião dos presidentes sul-americanos é, e, a, e a visita bilateral. Na reunião dos presidentes sul-americanos, nós é, gostamos muito da ideia chilena, que o Chile está conduzindo com grande empenho, e aderimos a ela, de é, substituir a UNASUL, que é um organismo que já não faz sentido, um organismo falido, porque foi capturado por uma agenda... É, e nasceu já com visto de origem, é, uma agenda de, que, no fundo, não era de integração, era de desintegração dos países e, e da criação de um de um bloco completamente diferente, é, e substituir isso por, uma, por um organismo que reflita a realidade de hoje, um organismo mais leve, que realmente se dedique a iniciativas específicas, concretas, é, entre, o, entre os países da América do Sul, é, que poderão, várias formas e vários setores, seja a integração física, que era um pouco a expectativa que a Unasul fizesse, eu sempre digo que a Unasul né, durou não sei quantos anos, nunca abriu um quilômetro de rodovia, né, então tentar ter programas eh, específicos, por exemplo, a integração física, mas várias outras coisas, diálogo político, inclusive, etc. Mas, sobretudo, eh, continuar tendo um instrumento sul-americano, porque né, isso foi, inclusive, uma... Eh, originalmente uma ideia do Brasil, tem que dizer que é uma ideia boa da política externa de, outro, de um governo anterior, que foi nos anos 90, de criar um espaço político sul-americano, né? com a primeira cúpula sul-americana do ano 2000 já que, claro, o Conselho de América Latina continua existindo, você tem organismos latino-americanos, mas, uh, por uma questão geográfica evidente, a América do Sul precisa, precisava ter um espaço e não tinha, então isso foi criado. Achou-se que a UNASUL seria o grande espaço sul-americano, não deu certo, mas é preciso que continue existi existindo um, uh, né, um organismo que, uh, de novo, de maneira leve, flexível e prática, mas que uh, agregue, e que reflita uh, o fato de que você tem uma região, América do Sul, que... Que precisa, eh, que precisa se integrar. É. E, eh, na, na dimensão bilateral, eh, nós temos uma clara convergência de, de ideias hoje, de, de conceitos com o, com o Chile, além de um enorme eh, conjunto de interesses econômicos eh, recíprocos. Eh, é uma relação, claro, que já era muito boa, mas eh, que hoje, pela relação pessoal excelente entre o presidente Pinheiro e o presidente Bolsonaro, tem uma possibilidade de se... E de se potencializar eh, ainda mais. Eh, temos uh, a certeza de que, por exemplo, né, temos finalmente que aproveitar toda a possibilidade de, de chegar ao Pacífico através do Chile, eh, a partir do Brasil, Tem, claro que depende não só do Chile, né mas eh, nessa parte de, de infraestrutura que nós queremos eh, incrementar. Eh, eh, a dimensão de investimento, evidentemente, que eh, onde o Chile é um grande investidor no Brasil e, e vice-versa também, mas, sobretudo, marcar o excelente momento da, da, das relações eh, Brasil-Chile com a ideia de, de criar novas coisas concretas. Ministro, obrigado a formalizar a saída da Amazônia. É, a ideia é que o, os países, os países sul-americanos façam um movimento em conjunto, é. É, nós estamos pensando se é na visita ou logo depois. Mas a ideia é que nós nos movamos em conjunto. É.